Fala, galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei mais um unboxing surreal da edição do volume único de O Senhor dos Anéis com a capa de Lindon. Vamos conferir os detalhes de mais uma edição de O Senhor dos Anéis. <música> Aqui em bolsão um pacote com a edição do volume único Brochura de O Senhor dos Anéis com a capa de Lindon enviado pela HarperCollins Brasil. Na verdade, chegaram dois pacotes. O outro pacote eu só vou descobrir o que tem dentro durante o unboxing. Essa é uma edição especial da série com a capa feita pela Amazon, para a série inspirada nas ilustrações de John Hall. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí.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 Mas vamos confirmar aqui. Acho que tá fácil, tá? Ó, já tô vendo aqui. Tô vendo que o negócio é bonitão mesmo, hein? Aí, ó. Então um já foi. Vamos ver o outro aqui. modo ogro, né? Então, estamos acostumados aqui no canal ativar o modo ogro ou modo troll. Olha, esse é diferente, hein? Não é o mesmo livro, tá? <risos> São livros diferentes. Olha só. Pelo tamanho, né? Eu achava que seriam os mesmos, o mesmo livro, na verdade, né? Mas não. Temos aqui O Senhor dos Anéis, já vou abrir. E temos a trilogia cósmica aqui em volume único, né? Do e Luz. Vamos começar pela trilogia, rapidamente. Nós temos em volumes separados. Temos aqui em volume único o lançamento aí da Thomas Nelson Brasil. Ficou muito bonito aqui. Essa capa tá linda. Olha só, preto e branco, né? E tem também um verniz, tá? Vamos ver se dá para aparecer o brilho aqui. E aí, vamos ver aqui a parte interna. A gente vê como ficou aqui. Projeto gráfico, diagramação. Aí, ó. Além do planeta silencioso, Perelandra. Isso é quase um trava-língua. E aquela fortaleza medonha. Então, estão os três aqui. Bem legal mesmo. E agora vamos ao senhor dos anéis, né? Então, aqui também já vou sair rasgando tudo. Olha aí a capa que está linda. Na verdade... É a capa de Lindon, né? Tem que fazer esse trocadilho mesmo, não tem pra onde fugir, né? O volume parrudo, tá? Pesado também. Olha só. Essa é uma edição especial da série com a capa feita pela Amazon para a série inspirada nas ilustrações de John Hall. Então nós vemos né, uma cena parecida né, do... Alto Rei dos Noldor, Gil-galad, nosso querido Gil-galudão ali, é, honrando a Comandante do ex dos Exércitos do Norte, né, que é a Galadriel. E eles foram bem fiéis, assim, em traduzir essa ilustração para a série, né, colocar em cenas mesmo, em produzir cenas. Então vamos dar uma olhada aqui, acredito que a parte interna continue, né, a mesma, mesma coisa. Só vou conferir aqui se eles mantiveram o índice aqui, ó. mantiveram sim, o índice emissivo, né? Então, edição completinha aqui, tá? Também no, no começo, ó, vou voltar aqui um pouco. Temos todas as notas, o prefácio aqui, ó, da segunda edição, então o volume único e o prólogo, obviamente, né? Volume único aqui, completo, Tá? Tem o mesmo padrão aqui do projeto gráfico interno, as folhas amareladas. E vamos ver se tem... É, mais para trás aqui, deixa eu ver, não, mais para frente. É, Conselho de Errand. Teremos aqui as páginas, né, do livro de Mazarbo. Aqui, Jornada no Escuro, achei. Temos aqui, ó, portão, né de Turing portão ali de Moria um pouquinho pra frente que a gente pode achar aqui nós temos as inscrições as runas de Dairon é, parece que não temos mesmo as páginas ali do livro de Mazarbor nessa edição, tá? Não temos. Não, não veio, não colocaram nessa edição aqui, não. Infelizmente. Mais edição. Acho que temos só essa diferença. E, obviamente, dos mapas, né? Vamos ver como ficaram os mapas aqui. Como que eles solucionaram isso. Ó, foi em frente branco mesmo. Tá, então temos aqui e acredito que tem no começo também. Deixa eu pulei, deixa eu ver. Ou não, né? Não. É, vamos ver se temos uma parte do condado, né? O mapa do condado. Temos aqui, tá bem preto e branco. Então temos, pelo que eu vi aqui, apenas esse mapa, né? Uma parte do condado e no final dois mapas que é um mapa aproximado aqui de Gondor Mordor né e o um mapa geral mesmo que é da Terra Média no fim da Terceira Era o mapa é, padrão né então essa edição a gente pode ver aqui é grudou ó. mas a gente pode ver Vou abrir aqui a orelha olha que legal Desse esse lado também é uma edição um pouco mais simples tá galera mas parruda e a capa muito bonita aqui não é um adesivo tá faz parte mesmo dessa edição está impresso mesmo é uma nova jornada se aproxima usando esse poder prime Video. eu gostei bastante dessa edição mais uma forma de alcançar mais pessoas uma edição bem completinha e com uma capa muito bonita. É basicamente o mesmo livro da edição exclusiva da livraria Leitura. Só muda a capa e os lados né, que não contém as inscrições do um anel. Então, acho que são essas as diferenças principais. Mas é basicamente a mesma edição. E olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do Light. Então já deixa um joinha aí para o Gandalf não se transformar em um sapo ou coisa pior. Hein? Se você quiser adquirir esse livro, na descrição está o meu link da Amazon comprando nesse link.